Contra o aborto no Brasil Por meio de armas de fogo Promovem o aborto tardio homicídio infantil nos morros do rio Falhou o tio A pátria mãe gentilmente doa o fuzil Pra quem recursos a lixeira Usa arma e desconhece a lábiseira Eu não tremo, alegre lá do Everson sóio, Mas o bagulho é louco mesmo Para me enfrentar, você aqui não colabora Infelizmente esse parça aqui não elabora Você tem que entender que nessa fita eu me concentro Cê sabe nessa fita, moleque, eu só lamento Eu vou te bater até seu lado de dentro Sair pra fora, parceiro, e seu lado de fora entrar pra dentro oh! Então você falou que sai de dentro Minha rima sai de dentro, irmão. Então cê tá ligado, qual é a questão A gente chega aqui pra fazer um rap Porque o rap é o meu caminho, irmão Aqui eu vou mandando, qual é essa questão Esse cara tá falando Aqui não é programa do Silvio Santos Para passar a vez Sabe, independente de um talvez Você tem que rimar, aprende a segurar Microfone e agindo a postura de sujeito homem. Tá ligado, mano? Vou mandando aqui. Você falou de homem, mas tu é uma mariquinha aqui em cima daqui. Então eu vou falando qual é essa questão. Tu tá camisa do Corinthians, mas, pô, se fosse Palmeiras ia falar que tu não ia ganhar. Mas hoje, o pequeno irmão. falou pra parar com homofobia. Entende, mano, que aqui não tem a pederastia. Se você entende, você tem que ser MC. Pequeno, quer conselho pra quem nunca quis ouvir? <risos> Aqui eu vou falando, Você falou que eu não quis ouvir Eu uso todas as coisas porque isso é aprendizado sim Então aqui eu vou falando qual que é dessa questão Eu venho aqui pra batalhar e cada vez eu vou evoluindo, irmão e... Olha que a primeira batalha Respira, fechou? Respira, calma hora de atacar, se concentra, fechou? Sem dó, sem piedade, mas presta atenção aí que vai dar tudo certo, no final dá tudo certo, é isso? Vamos que vamos! Vai! Eita porra! Ele não tava. Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga um hip! Hip! Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga um Hip! Hip! Eu vou falando, qual é dessa vida? Quem pega o um mais que? No compi, então cê tá ligado. Vou mandando aqui na improvisação. Hoje eu venho pra iluminar seu raciocínio, irmão. Venho pra iluminar, mas infelizmente parça que você não tem o dom. Na hora na batalha, se julga o iluminado, se termina congelado, e consegue que nem com som. É muita referência pra você entender. Cê sabe, mano, que isso aqui eu tô em certeza. Porque você não haja esperteza. No filme o machado é na porta, aqui na batalha é na cabeça. Oh, oh, oh, oh. Tá ligado, mano? Vou mandando aqui, cê vai tacar o um machado na minha cabeça assim Então aqui eu vou falando, tu pode até me matar Hoje eu vou ressuscitar e hoje eu vou ganhar de... O que cê tá falando? Cê precisa de ajuda Pra que vou te matar Se do você a natureza cuida Eu nem preciso aqui fazer esforço Seu pescoço eu já torço, cê já volta com remorso <risos> Mano aqui eu vou falando, eu não preciso de ajuda Porque a gente se vira na vida, quem se fosse virar aqui Você gente... não precisa de ajuda, mas você tá com um olhar medonho Você sabe, independente de sair, não é risonho Porque na batalha eu sempre componho Leio uma alta ajuda, Augusto Cury, o vendedor de sonhos uh.